Isso daqui para minha vida, sabe por quê? Eu já perdi cinco anos, mas eu não estou disposto a perder mais nem um dia. Enquanto houver ar nos meus pulmões, haverá uma palavra de Deus para alguém através. Se eu puder te dar um conselho. É muito simples, não desperdice a sua vida. Ame a Jesus com todo o teu coração. Ame a sua família. O seu pai e a sua mãe são únicos. Ame a sua esposa. Ame os seus filhos. E quando você fizer tudo isso, ame de novo Jesus. Ame de novo a sua família. Ame de novo os seus filhos. Porque na verdade O tempo está passando E as únicas coisas que não vão embora São os sentimentos eternos que Deus colocou dentro de nós Não desperdice a sua vida Corre para o Senhor Conserta a casa Estabelece novas estruturas E viva o seu propósito, em nome de Jesus